Alô, nossos seguidores, muito bom dia. Vocês estão nos seguindo a partir de agora. Estamos aqui na Loja Leve, no centro de Mafra. E vamos falar da linha infantil. A Ju, que é gerente, vai contar para vocês as novidades e também, olha, a economia de comprar na Leve. tá tudo certo mesmo? É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Está tudo certíssimo aqui na Lojas Leve. Volta às aulas com tudo. E aqui na Lojas Leve, vocês encontram mochila escolar... A partir de R$ 59,90, pessoal, é isso mesmo. Eu sei que a criançada quer mochila nova, então aqui na Lojas Leve você encontra a partir de R$ 59,90 ou também você pode parcelar no crediário próprio da Leve em até 10 vezes sem juros. E tem muito mais promoção, Márcia. Tu imagina, se comprar, um é se comprar um é bom, tu imagina comprar dois no valor de um. É melhor ainda, não é? Imagina, claro, e aonde? Na Leve. Na Lojas Leve, com certeza. Você encontra aqui na Lojas Leve dois pares de tênis infantil para menino que a Letícia está segurando aqui para nós. Então você encontra dois pares de tênis infantil por apenas R$ 60,00 à vista, pessoal. É isso mesmo, são dois pares de tênis infantil por apenas R$ 60,00 à vista. No caso, você iria comprar um neste valor, mas como aqui na Lojas Leve hoje está praticamente toda a loja em dobro, você também vai encontrar dois pares de tênis infantil para menina por apenas R$ 60,00. E são tênis lindíssimos, super confortáveis, dois pares de tênis infantil por apenas R$ 60,00 à vista. Agora você encontra dois pares de tênis juvenil, a partir do tamanho 34, tanto para menina quanto para menino, por apenas R$ reais É isso mesmo, dois pares de tênis adulto, running, por apenas R$ reais E tem muito mais, toda a loja, toda a coleção de verão está com 50% de desconto no setor feminino, masculino e infantil. Você encontra muitas promoções aqui na Lojas Leve. E trabalhamos com o crediário próprio, que você pode vir na loja e fazer parcelado sem juros, Márcio. Crediário especial só na Leve. Exatamente, é só na Leve. Ju, detalhe também, linha infantil, linha juvenil, que você falou, mas tem toda a linha para o adulto, para o vovô, para a vovó, para a mamãe, para o infantil, juvenil. É a Leve, a Leve sempre é à disposição. Por que a Leve? Porque? Por quê? Lembrando que nós trabalhamos com cama, mesa e banho também, pessoal. Você encontra aqui na Lojas Leve, edredom, jogo de cama, travesseiro. E dá para fazer tudo em 10 vezes sem juros, mas Olha só que legal. É para você, é para a família, é para a casa, é para todo mundo aqui na Lojas Leve. Legal. Obrigado mais uma vez, Aju. Sempre atualizando vocês com essas melhores ofertas, melhores preços. Um crediário diferenciado aqui na Leve. Qual é o slogan da Leve? Porque só a Leve tem, só a Leve faz. Para vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, a Leve está aqui no centro de Mafra, em frente à Praça dos Bancos, já no início da Rua Matias Piquenique, sempre à disposição de vocês, amigos da Leve e também do Rio Mafra Mix.